Serra, porque o réu é viu arte da guerra Toma no cu, porque sua rima é em terra. Mineiro acima do céu, WM abaixo da terra é o que você vai fazer? Te matando e continuando só por lazer Um salve pro ferreira meu um salve pro mineiro Hoje você tá ferrado porque eu sou o ferreiro Você é um ferreiro, pode ir para não aliado Mas siga aqui mandando meu verso improvisado Tô embaixo da terra, o verso não enguiça Cuidado onde você pisa, eu virei anel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 é ah, um vacilão Quero ver tu gritar isso Na frente do batalhão Na frente do batalhão Na hora aliado Ninguém que eu faça isso Pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô surpreendendo. prendendo Pra mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não falo de resistência Eu sou a resistência Se é fragança eu sou a essência. Eu sou a resistência Mas não falo que eu sou isso Só com a troca de olhar Eles sentem meu compromisso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 Incinerar. E agora cê vai entender como funciona, tá ligado? Que se arruma o B.O. não pra segurar. Então agora você segura o B.O. Então agora você começa a rimar sério. Senão você vai voltar pra sua casa no pó. Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério. Faz seu trabalho no meio de Mas eu te enterrar. Faz seu trabalho rimar no assunto sério. Até porque eu sou tato reto na veia. E hip hop, esse é o máximo. Aí é. Você quer que eu rime sério? Então te prepara que você vai tomar uma surra, nem ninguém dia rima no Keep it different... Fala. Não, porque eu não tô me mentindo Eu não tô pagando o que eu não ser. Esse papel é você que tá fazendo Eu tô dando uma hora pra você aprender Tá ligado? Que agora você se perde E agora você já vai se fuder Eu não faço que eu não sou Você fala que é todo mundo Quando a lutinha dá um para pra você Como assim? Eu não entendo sua rima Por isso você trabalha na hipocrisia O sábio que é sábio, ele sabe que é sábio Não necessariamente fala tudo que ele sabia e eu Nunca ganhei de rima boa. Eu tô negociando de você, eu te carei no papo reto e eu te mostrei no seu lugar. E agora você mandado pro masjid, tu não vai fazer você ter um preto igual nós. Oh! Oh, oh, oh, oh, oh. ah! Lu, rua Agora na batalha você tá apanhando. Toda vez que o homem dos volumes, você nem me cita, Faz batalha de outubro com o Sulmano. Olha que coisa que arruma no caminho. Eu tinha dito o que que é magrinho? Começou com uma pra potência do pé longa e vai perder a vida com a adição do gatinho. Oh!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 Para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado, eu falo o dia inteiro. Falou que ia roubar a HB20 do mano e cê se fudeu. Ele apareceu na sua frente e você chorou e cremeu. Eu virou dom, nós virou parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos você me espancava e eu te aplico. Com 12 anos cê já era talarico. O parceiro, era parceiro e dia inteiro.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 trigo, e você com as palavras, e cê não entendeu, porque você é noia, foi correndo no joio que eu me tornei uma joia, ah, por isso agora vai com sua gangue, você é uma joia, então hoje eu te transformo num diamante de sangue, dentro da lama, se cê não entende, por isso agora vai pra lavala, eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. tá verdade, não cê tá com medo, cê não falou que era a espada X, cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo, por isso aqui você deu falha,